E aí, aqui é o teste. Saca só, eu disse que eu ia ligar se eu visse alguém que pudesse ser útil. Bom, eu tô de olho em alguém. Ah, sim, ele é bom mesmo. Chegou aqui do nada e ganhou praticamente tudo. Esse cara consegue fazer qualquer coisa com o carro. Pode confiar. Vou fazer um teste com ele, com uma coisa mais séria. Se ele passar, podemos começar a pensar naquela lista de compras que você me deu. Beleza, irmão. Tenta não se meter em crenca, A gente se fala. E aí, cara? Gostei de ver você metendo bala no Horizon. Mas se quiser encarar uma parada em outro nível, tem um trabalho que acho que vai te interessar. Tem uma corrida de rua começando em início. Eu te encontro lá. Beleza, vamos começar aqui já com a corrida de rua lá em Nice, na cena, né? Lembrando... Para quem não sabe, eu já zerei, eu já fiz uma série do Horizon 2, né? Agora a gente tá na expansão. Forza Horizon 1, também a gente fez uma série completa dele. Esse jogo aqui, a expansão, eu já tenho desde o lançamento. Eu acho até que a expansão, ela foi dada... Ela foi de graça. Eu acho que foi de graça. Quem tem essa expansão, comenta aí. Eu, Mas eu acho que ela foi de graça. E esse jogo aqui eu acho que é difícil de encontrar em loja, tá? para vender eu acho que você só encontra o pessoal que vende conta né compartilhada ou conta própria mesmo no Mercado Livre talvez você pode encontrar porque deve ser muito difícil achar o código desse dessa expansão Mas conta compartilhada pelo menos dá para você jogar com o seu nome né você só coloca a conta lá é vincula a sua a sua conta na outra conta e você pode jogar com o seu nome estou olhando aqui pouco mais de 4 km para a gente chegar até o evento vai ter uma corrida para a gente fazer eu não tenho ideia do tamanho dessa dessa expansão como é que funciona a gente vai descobrir aqui porque eu não estou lembrado tem muito tempo que eu não jogo também que já está tudo configurado aqui não precisa apertar start nem nada eu tô com um câmbio manual controle de tração desligado estabilidade também desligado. Vamos ver se a gente consegue controlar de boa os carros, se tem como fazer configuração de tunagem. Vamos descobrir, estamos chegando aqui 2km. Bem que a expansão nova do Forza Horizon 5 podia ser uma dessa, né? Eu acho que tem muito a ver com o jogo de corrida. Essa aqui, aquela do Lego também tem, mas eu não gosto dos carros. Hot Wheels tem muito a ver com o jogo de corrida, né? Deixe nos comentários que tipo de expansão você gostaria para o Forza Horizon 5. Trabalha é para um amigo meu, muita grana, coisa grande. Então ele agendou uma corrida de rua para conferir se você dá conta. Você dá conta de um desafio, né? Tá. E pegue o Charger. Eu preciso saber que você dá conta do tipo de potência que eu tô planejando. Beleza, tomara que essas músicas aí, elas não tenham direitos autorais, né? Para mim não tem problema depois. Vamos lá, acho que a gente tem que levar o carro até um evento ali, né? Um quilômetro, dois quilômetros mais ou menos, né? Vamos lá. Rapaz, e o carro tem uma aderência até boa, viu? Achei que ele ia ficar saindo de traseira igual maluco aqui, tá? Tá tranquilo pra controlar. É, tirando que eu tô quebrando tudo, né? Ah, o evento tá ali, ó. Uma corridinha de rua. Vamos lá. Será que a gente vai ganhar esse carro aqui de cara? Pra se inscrever em um evento, você só precisa dirigir até o marcador dele e confirmar que vai entrar. Essa é a sua chance. Termine no pódio e a gente continua a conversa. Caso contrário, eu não te conheço. Ok, vamos lá, caraca, mano. Eu quis deixar meu acelerador e o carro morreu na largada. Vamos ver de qualquer é. eu deixar a dificuldade no difícil, tá? Pra ter um pouquinho de graça, né? Esse evento aqui parece que não é muito grande, não. Porque a gente mal fez a primeira curva ali, já bateu mais de 10%. Vamos lá, vamos ver de qual que é. Será que eu vou ganhar esse carro aqui? Depois que eu vencer esse evento. Ah, eu fiquei, é, eu, eu fiquei sabendo, não. Eu acho que tem um nitro aqui, né? Só que nesse carro aqui eu não tô vendo, não. Eu vou colocar o nitro... Ixi, agora eu não sei nem qual botão que eu vou colocar o nitro. Eu queria entender porque que essa expansão aqui ela é separada do jogo, né? Será que é porque tem uma pegada ilegal pra não dar BO? Porque a expansão da ilha lá, do, do Horizon 2, ela, ela já tá no jogo, né? Agora essa aqui tá fora do jogo. É um extra, né? Uma expansão... não sei não. Porque assim, o Need for Speed não pode ter Toyota, né? Porque a Toyota é meio enjoada por causa dessa pegada fora da lei. Mas até que esse jogo aqui não é mais pesado que o Need for Speed 1 Balde. Sabia que estava certo a seu respeito. Vá até a garagem. Vou te explicar a parada na qual você acabou de entrar. Beleza, vamos lá na garagem. Vamos ver se esse carro aqui já é meu, o que a gente tem que fazer. Eu, eu sinceramente não me lembro. Então, existe uma competição entre você e os seus amigos. Você precisa dirigir pelos radares o mais rápido que puder. Hum, ele sabe que eu já ganhei as corridas do Horizon 2, né? Eu acho que ele não deveria ter me explicado isso. Mas como a expansão é separada, né? Eles têm que falar isso. Caraca, mano, que da hora isso aqui eu não vi, não. Então, a parada é o seguinte. Eu tenho uma lista de 10 carros e você é a minha melhor chance de conseguir todos. Eu preciso deles, de todos eles, sacou? Achar os carros não é o problema. Na verdade, eu vou te dizer exatamente onde procurar. Mas o lance é o seguinte, a gente não pode roubar nada. Você vai ter que ganhar os carros e isso vai exigir muita habilidade. Bom, tá esperando o quê? Entre no Charger e vamos garimpar o resto dos carros. Deixa eu ver. Ah, tem como mudar a câmera aqui pra gente ver o carro? Tem. Top, tem um Forza Vista aqui. Caraca, velho, eu não tinha... Eu não me lembro dessa parte aqui. Olha os computadores ali atrás, que nem do filme. Muito, muito top. Então, o objetivo nosso é pegar 10 carros, então. vamos sair fora aqui. O próximo da lista, um Toyota Supra 98. Eu tenho uma pista sobre ele. Defina uma rota até lá agora. Beleza, vamos pegar esse Supra aqui. Sabe, corridas são uma coisa Mas ande pelo Horizon com estilo E você vai formar uma sequência de habilidades Quanto mais tempo você mantiver a sequência Maior a pontuação Você topa, não é? Cara, esse jogo é bonito demais, velho Tem uns, uns ícones ali Mas eu não vou até eles não Vamos logo até o evento, né? Pra gente não perder tempo Será que tem carro abandonado aqui também? Eu acho que não vai ter, não eu não me lembro de nada dessa expansão aqui. A gente vai descobrir juntos aqui. Vamos aproveitar 100%. Lembrando, já deixa aquele like aí, né? Pra ajudar no engajamento. Pra me trazer o próximo episódio mais rápido possível. Beleza, o cara precisa se livrar da polícia antes da corrida. Marque uma velocidade insana no radar para tirar os caras da cola dele e ele topa. O oh, louco se livrar da polícia. Beleza, cadê esse radar de velocidade? 30 km daqui o radar tô zoando. É, 2 km, vamos lá. Engraçado né, ele mencionar a polícia aqui nessa, nessa expansão. Primeira vez que eu escuto o Horizon mencionando uma, uma polícia na, na expansão. Cara, eu tô perdido aqui, sinceramente. Eu só tenho a linha de frenagem, né? Mas tá bem ali na frente. Eu não gosto da linha completa. Isso aí, você foi perfeito. Esse Supra vai ser seu logo logo. Beleza, hora do Supra. Abra o seu mapa e defina uma rota até a linha de largada. Beleza, vou até esse evento aqui. Vou até a linha de largada lá. Vamos pegar o nosso primeiro carro. Ok, é hora de passar para o próximo nível. Eu te arranjei um sistema de nitro. Essa parada é melhor que botar combustível de foguete no tanque, cara. Isso vai te dar uma super vantagem, especialmente nas retas. Só fique esperto para beber o um negócio na hora certa. Não tem muito e não vai durar para sempre. Beleza, vamos lá, agora a gente tem Nitro, né? Ah, agora sim Achei que eu ia pegar o Supra agora Acho que eu tenho que vencer essa corrida pra ganhar ele, né? Nossa, esse carro aqui, meu Deus Ele é muito potente, cara Tem que controlar bem o, o acelerador aqui E eu tô com tudo desligado Aí você já vê como é que tá, né? Olha o Supra ali, ó Mas eu acho que é outro que eu vou ganhar eu tô esperando uma reta aqui pra não soltar o nitro, mas tá... Aqui, aqui, ó. Caraca, velho, dá um efeito louco, hein? E o bichão ganha velocidade boa. Mas eu preciso de uma reta maior pra soltar esse nitro. Você tá na frente dele. Fique aí até a linha de chegada e a parada é sua. É muito nitro, viu? Achei que ia acabar rápido. Caraca, é nitro pra caramba, mano. E aí, beleza, você tem a manha, mano. É top demais o nitro, cara. Você faz isso parecer fácil. Traga o carro até a garagem e eu dou uma olhada nele. Cara, que top, velho. Por que, que não tem isso no Forza? Normal, mano. Véi, os caras tem a moral de fazer o bagulho, né? Mas os caras é, é brabo, viu, velho? É um clássico de verdade será que dá para gente pegar pelo menos dois carros vamos sair daqui vamos pegar mais um carro vamos ver se dá para pegar mais um acho que temos concorrência estão dizendo que tem outro piloto atrás do próximo carro da nossa lista dá uma olhada para ver se podemos nos aproveitar dele não olha o gráfico Será o que, é que tem ali mesmo pra fazer? Eu não entendi. Será que é algum rival, alguma coisa pra gente desafiar? Vamos ver o que, que é. Chega mais perto, que talvez eu consiga descobrir qual é ah, a Ah, entendi. Tem essas placas de bônus do Horizon espalhadas por Nice. 20 delas pelo que eu soube. Com um belo prêmio se você destruir todas. Aquele cara ali, a gente vai desafiar ele. Vamos lá, vamos desafiar esse cara. Eu invadi o GPS dele. Ele tá indo pra uma corrida. O prêmio é um Jeep Wrangler. Chega lá primeiro e rouba a vaga dele que da hora cara é muito top tem a ver com a história né vamos lá vamos ver de qual que é o brabo é esse monte de, de botes aqui que fica entrando na frente da gente Opa! Batidas interrompem a sua sequência de habilidades. É pelo menos eu tô na frente agora, né? Parece que eu estou escutando o barulho de Porsche, mas não estou vendo mais o cara. É, melhor não ficar olhando para o GPS e prestar atenção na corrida, né? Tá rolando o rockzão aí. Eu espero que não... Me lembrou de for Speed, esse som que está tocando aí. Eu espero que não me dê direitos autorais, mas tá bem baixinho. Acho que não vai dar problema, não. Estamos chegando lá no evento. que se faz. Ele nem teve chance. Esse é um dos eventos de exibição organizados pelo Festival Horizon. Eu já vi pilotos correrem contra todo tipo de loucura. Trens bala, até aviões de caça. Você vai correr contra uma coisa que eu nunca vi antes. Um helicóptero militar. Ganhe do helicóptero e o carro é seu. Simples, não é? Beleza, vamos lá. E tem um nitro aqui, ó. Vou esperar uma reta, né? Às vezes tem alguma reta lá na frente e a gente solta o nitro. Esse aqui é o carro 2 né? Nós já vamos pegar dois carros Eu tô vendo que não é muito grande né? A série Então a gente Vamos dividir ela certinho para não ficar muito grande Caraca velho, esses efeitos aqui Como é que o Xbox One rodava isso? Estou perdido aqui, tô prestando atenção no mapa aqui, porque senão eu vou pro lugar errado. Essa tremedeira é louca demais. Nossa, achei que eu tinha. eu ia bater ali no. naqueles mato de titânio. Soltar o nitro agora Cara, eu tô perdidão, velho. É, tinha mais um pouco de nitro ali. Uau! É isso que eu chamo de corrida. Um piloto já foi. Um jipe que agora é nosso. Eu tô tentando achar um Roadrunner antigo. Dizem nos acampamentos do festival que tem um desses abandonado ao sul da base aérea. Vai lá, dar uma olhada. Vamos ver se os boatos são verdadeiros. Bom, até que é um Roadrunner, mas vai precisar de trabalho. Eu vou levar o carro a garagem, mas não deve demorar. Quando ele estiver funcionando, eu te ligo para avisar. Cara, esse carro vai ficar incrível quando estiver pronto, você vai ver. Ei, hey, eu deixei o Plymouth Roadrunner funcionando de novo. Falei que não ia demorar? Passe na garagem se quiser levar o bichinho pra passear. Beleza, eu acho que a gente tem que entrar na garagem agora pra fazer outro tipo de evento, né? Então eu vou deixar pro próximo episódio que eu tô vendo que a nossa série vai ser bem rápida, beleza? Se você gostou, deixa o like, manda o um salve nos comentários. Se inscreva no canal pra você não perder os próximos episódios, beleza? Até a próxima!